Se você comprou o seu eBuild ou o seu Crane 3, parabéns pela compra, são estabilizadores incríveis. Mas está na hora de tunar esses equipamentos e nada melhor do que começar por um item de custo-benefício. Hoje, meus amigos, eu trouxe para vocês o suporte de smartphones para o eBuild e Crane 3 da Kingjoy. Com esse suporte, que é compatível com todos os aparelhos do mercado, você vai conseguir monitorar o seu gimbal de forma mais precisa, já que o aplicativo da Xeon é muito intuitivo e te fornece muitas possibilidades, como a possibilidade de usar o seu celular, como monitor no clean 3. Sem contar que você pode estar usando no seu bastão de selfie da King Joy, já que esse suporte vem incluso com ele. Já fiz até um review sobre esse bastão mostrando que ele não é apenas um pau de selfie não. Então corre lá e dá uma olhadinha nesse vídeo porque te garanto que pode ser uma aquisição bem inteligente. E aí, curtiu esse suporte? Então corre no site e garanta logo o seu!